Vamos falar hoje sobre como gerar imagens é, de mapas ou imagens é, de fotografias aéreas ou de fotografias por satélite para serem colocadas no, no, no GPS no navegador GPS da Garmin. Da Garmin. É, mas só que dessa vez de uma forma bem automatizada, bem fácil, bem rápida, mais precisa, menos complicada, claro, é, mais simplificada e é, sem muita manipulação, sem utilizar o Google Earth. Lembra desse vídeo aí atrás que você está vendo agora, onde eu falei sobre como gerar imagens, é, como georreferenciar imagens é, de fotografias de mapa ou de mapas escaneados ou é, de mapas no formato é, no formato de imagem né, JPEG, TIFF né, é, e georreferenciar eles utilizando o Google Earth para depois você criar um arquivo é, KMZ com, o, com esse mapa raster dentro dele e colocar no seu Garmin. Tá? Então nesse vídeo aí em cima, eu falo sobre isso, e eu vou deixar aí a descrição do vídeo, a, o link do vídeo na descrição e, e também no cartão. É, eu, eu, eu mostro como você utiliza o Google Earth para fazer o georreferenciamento de imagem da imagem para depois se jogar no no seu GPS, é, mas também dá para jogar no Basecamp, né? Então essa é uma alternativa que é utilizado tanto para você não comprar aquela assinatura do Birds da Garmin, aonde você assina anualmente é, e você com essa assinatura você tem direito a baixar imagens de satélite para você utilizar tanto no Basecamp, quanto no Garmin. No Garmin né? Então essa é uma alternativa, para você não assinar aquele serviço, principalmente quando você só vai usar uma vez ou outra, né? raramente você vai utilizar esse serviço, e aí você só vai pagar uma assinatura anual só para usar uma vez de uma área pequena. Né? Então vale mais a pena já referenciar manualmente. Né? Então nesse vídeo aí eu falo sobre isso. E a outra utilidade, que é talvez a, a, a, a utilidade mais interessante, é a possibilidade de você fotografar ou escanear mapas antigos ou baixar mapas é, oficiais no formato de imagem né? em, em JPEG. Em PNG, em TIFF e aí já o referenciar esse mapa antigo ou esse mapa que não existe para o seu Garmin né? e aí você é, fazer a calibração dele no, no Google Earth e jogar lá e utilizar no aparelho. Bom, hoje nós vamos falar sobre uma ferramenta que é open source, tá? uma ferramenta gratuita que foi criada se eu não me engano, por um programador italiano, e ele colocou o nome de Terra Incógnita. Está aí o, o, o link na descrição do vídeo e no cartão do vídeo, para você acessar o site, para você baixar este programa. Tá? Esse programa ele vai transformar o, o processo de forma... Uh, vai automatizar aquele processo de você ter que buscar lá uma imagem do OpenStreetMap, buscar uma imagem de satélite do Google, buscar uma imagem é, de satélite da ENSRI de alguém, e ter que colocar lá no Google Earth e calibrar e criar as coordenadas, depois gerar o arquivo depois, depois transferir o arquivo para depois abrir no, no Garmin. Né? esse programa é uma ferramenta que vai pegar esses mapas vai permitir você visualizar várias camadas várias origens de mapas né vários servidores de mapa e vai permitir que você escolha uma área e você já exporte essa área de forma já referenciada tá então vamos lá ver como é que é isso como é que isso funciona ele faz algumas outras tem algumas outras funções também principalmente para quem é, precisa criar mapas específicos, baixar mapas específicos, colocar esses mapas online no teu site, né? ou, ou, ou em algum aplicativo, em alguma aplicação, em algum software, e precisa disso já, já referenciado também. Né? Mas hoje nós vamos falar sobre georreferenciamento automático de imagem de várias fontes, para você utilizar no Garmin ou utilizar no Basecamp. Vamos lá. Então, abrindo... O Terra Incógnita você vai ter a função, a, a alguns menus. Né? O principal menu aqui que nos interessa é o Map Source, os mapas livres, os mapas abertos. Né? E aí existem alguns servidores de mapas abertos. Então, por exemplo, vamos achar aqui, selecionei a imagem de satélite do Google, vamos ver se vem. Né? Parará, parará, parará, perdi a conexão. Que legal! Não tenho o um mapa de satélite do Google agora nesse momento. Ah, apareceu! Normal, minha rede está limpa. Então selecionando aqui nós vimos o um mapa de satélite do Google de uma região que eu escolhi aqui. Né? Eu posso é, alterar para o fundo do Google Street Map. Vamos olhar aqui o. o mapa de fundo do Google Street Map dessa região. Bom, Street Map aparentemente aqui não tem muita coisa. Então seria isso. Ou eu posso abrir aqui o, o mapa satélite da Enser, daquela região. Só para te lembrar que todos esses vídeos aqui que eu apresento, que você visualiza no meu canal, são apresentações genéricas, simplificadas e abreviadas, né, de técnicas, de ferramentas, de conceitos, né, ou de fundamentos sobre GPS, de referenciamento, orientação, navegação, planejamento, segurança, etc. Apenas para que você tenha um norte no seu horizonte e te ajude de alguma forma em suas pesquisas e busca por esses conhecimentos. Porque só esses vídeos não vão te ensinar tudo o que você precisa. Você vai precisar se aprofundar, estudar mais o assunto e principalmente praticar muito. E vai baixando, vai baixando, vai baixando as camadas até criar um mosaico, você note que ele é referenciado. Eu posso alterar o grid aqui, por exemplo, para o UTM. Ele vai me dar as coordenadas UTM daquela região, do, do local que eu estou uh, utilizando a informação. É, vamos selecionar um outro mapa, OpenStreet, base do OpenStreet olha que bonitinho, deixa eu desligar isso daqui eu posso selecionar o OpenTopoMap, Open também da, da OSM eu acredito que você esteja vendo isso acontecer e, e já começa a descobrir aí pensando em várias possibilidades né? não só para usar o Garmin, mas quem já usa com QGIS, quem já usa outros programas que leem imagens eh, rasters georreferenciadas já começa a pensar em uma série de possibilidades prontas. Né? Ok, então nós vimos aqui a ah, Google Street Vimos aqui Vamos ver o Híbrido Se ele vai abrir Aparentemente não vai abrir Mas ele abre aqui uma Uma série de mapas Que nós podemos Utilizar Tá? E o que eu faço agora? Como que eu jogo no Garmin? ok e, é, uma vez que você tenha selecionado a sua área o ideal é, é você pode utilizar a ferramenta de níveis de zoom e pegar o tentar pegar a imagem mais próxima do solo né e aí você vai é, é, selecionar o zoom que mais te agrada daquela região e vai clicar aqui em selection, retângulo, seleciona o formato de retângulo né, e vai selecionar a imagem, uma vez que você selecionou a imagem, você simplesmente vai lá em file, save map, save map você vai escolher opengis kmz map Ok, ele vai salvar no formato KMZ. Você vai lá, escolhe a área, o local onde você vai salvar, dá um nome no arquivo e salva. Okay. Vamos testar para ver se ele está funcionando. Eu testei aqui, a, a, já gerei alguns arquivos antes, então por exemplo, vamos abrir. um determinado arquivo que eu gerei utilizando utilizando o mapa de fundo o Open TopoMap. Olha que facilidade, já me trouxe o arquivo e já está enquadrado, já está já o referenciado, eu já posso visualizá-lo no Google Earth. Vou mexer aqui só na transparência para dar uma olhadinha melhor. Para ele ficar um pouco mais translúcido. ver se eu consigo aqui. por cento, pegar outra camada, vou diminuir também Deixa um pouco mais translúcido, você vê eu já consigo enxergar através dele e noto que ele foi bem georreferenciado, então eu já consigo utilizar essa imagem no Garmin, eu posso também abrir essa mesma imagem no Basecamp Olha que legal! Vou abrir, abrir ela já no Basecamp e posso mesclar com todas as minhas bases no Basecamp até para ver como que ela, como que ela se sai para extrair alguma informação específica dela, né? Eu posso abrir com a base do TS, posso abrir com a base da OSM com curva de nível, da USM sem curva de nível. Ela já está perfeitamente alinhada, calibrada para a região. E eu posso também abrir a imagem de satélite que foi gerada. Você vê que eu, que eu, que eu gerei, eu acabei criando dois tipos de arquivo. O arquivo tanto de imagem do satélite como o arquivo do Open, Topo, do Open Topo Maps da OSM. Olha só que interessante! Se eu quiser uh, remover a seleção, vou lá em Seleção Clarear e seleciono uma outra área. e criou um novo arquivo. Abriu o programa, selecionou a área, clicou lá em File, salvou o arquivo selecionado em KMZ, salvando esse arquivo na tua área de trabalho onde você possa localizar. Dá uma conferida nele. Se você for utilizar com o Google Earth, dá uma conferida nele no seu Basecamp, tá tudo ok? Então você vai abrir, conectar o teu Garmin no, no, no seu computador, vai abrir a pasta Garmin, dentro da pasta Garmin existe uma pasta chamada Custom Maps, okay? e você vai jogar dentro da pasta Custom Maps, que é mapas customizados, o arquivo que você gerou com o, o Terra Incógnita. Uma vez que você é, jogou esse arquivo dentro do, do Custom Maps, é só abrir o seu navegador. Você vai abrir seu navegador e vamos dar uma olhada no vídeo aqui do lado, como que fica. Uma vez que nós transferimos para o aparelho, lá na pasta de mapas customizados, basta abrir o seu aparelho, o seu navegador GPS. Importante é que você é, na configuração, nas configurações de mapas de, de exibição de mapa, na configuração de exibição de mapa do seu aparelho, você habilite a função mostrar mapas personalizados, ok? Viu Custom Maps? Uma vez que você habilitou a visualização de mapas customizados você vai visualizar todos os mapas no visor do seu navegador Garmin. Então aqui eu estou mostrando no Oregon os dois mapas gerados. Então acabei aqui ficando com, com quatro camadas de mapa. Um mapa, uma camada de vetor, vetorial é, rodoviária, uma camada vetorial de curva de, níveis, é, de nível de 20 metros, uma camada raster, de imagem de satélite, georreferenciada, calibrada, com o terra incógnita, e uma camada raster de uma de imagem de mapa da OSM, da OpenStreetMap, é, mapa topo da OpenStreetMap, calibrada, georreferenciada, automaticamente com o terra incógnita, onde foi gerado o arquivo e transferido esse arquivo para a pasta de mapas customizadas do Garmin. Olha que bonitinho, como, aqui, como fica. É, é, lembrando que você agora olhando no GPS 62, né, GPS Map 62, mas no, no 64 vai funcionar exatamente igual qualquer linha da Garmin que permita a, a criação de mapas customizados. Esse, os mapas customizados, é um recorte de uma determinada área no formato de imagem. Imagem, essa imagem georreferenciada, ou seja, colocada a informação uh, de localização né, de, das coordenadas dentro da imagem, com, é, salva, é, você salva ela no formato KMZ, dentro desse KMZ vai ter a imagem lá dentro, e essa imagem não pode ter, imagem não pode ter mais do que 1 um Mega, não esqueça, ok?